Alô, nobres seguidores, novas seguidoras, RMIX no ar, informações da saúde do município de Rio Negro, com a secretária, doutora Simone Gondo, alteração no atendimento, no horário de atendimento, na base da Covid e vacinas também. Bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia aos internautas que nos acompanham, bom dia, equipe RMIX no ar, e a todos os profissionais de saúde. É, Márcio, então, né? nós divulgamos ontem o novo horário de atendimento da base do COVID. Tá? Esse horário é um horário com uma justificativa muito técnica da alteração, devido à redução significativa dos casos graves para a COVID, conforme a população tem acompanhado os nossos postos oficiais todos os dias. Tá? Nós também temos uma, uma justificativa muito importante, que é a exaustão da própria equipe técnica. Né? Então, essa redução do número de casos, é, ela... Compartilha esse momento aí, né, da necessidade desse descanso também da nossa equipe. Então, desde o dia 6, ontem, tá? É... De segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 19 horas, a base do Covid, sábado, domingos e feriados, nós não teremos mais atendimento. Então, todos aqueles que necessitem do atendimento nesses dias em que a base está fechada, com sinais e sintomas para a Covid-19, Márcio, febre, tosse, é, qualquer tipo de alteração, de sintomas gripais, deve procurar o pronto atendimento municipal. Tá? E aí, havendo a necessidade da coleta de material, nós temos um sobreaviso que será acionado para fazer esse atendimento da população. Então, Márcio, muita atenção, que é, a base do Covid alterou o horário de funcionamento, então, nos sábados, domingos e feriados, não haverá atendimento aqui presencial no prédio da Vigilância em Saúde. Secretária, vacinas... Nós também temos aí um calendário, né, Márcio, para essa semana. Ontem nós já tivemos um grupo-alvo de vacinação. E amanhã, né, quarta-feira, dia 8 do 12, nós temos um novo é, calendário de vacina para primeira dose para a população com mais de 18 anos, aquela população remanescente que, por qualquer motivo, não tomou a sua primeira dose de vacina. É o momento. Né, a vacina já se mostrou extremamente eficaz, como eu disse, Márcio, nessa redução que nós temos significativa dos casos graves para a Covid-19. Então, assim, ó, muito importante lembrar, né, aquele que ainda não tomou por qualquer motivo, que venha receber a sua primeira dose de vacina amanhã, dia 8, tá? Então, o horário de atendimento é de 9h30 às 11:30, h 30 das 13h30 às, des... às 21h, tá, Márcio? 9h30 às 11:30 h 30 alterando só um pouquinho, e das 17 às 21 horas na base do COVID aqui na Vigilância em Saúde. Segunda dose para a população que tomou sua primeira dose da Coronavac até o dia 15 do 11, e também a segunda dose para a população que tomou sua primeira dose da AstraZeneca até o dia 11 do 10. Nós estamos com uma baixa adesão, Márcio, para a segunda dose e a dose de reforço. Importante também alertar a população que o seu esquema vacinal, ele só se completa, você só está imunizado quando você recebe a segunda dose. A primeira dose, ela não tem a eficácia completa. Então, assim, não deixe de tomar a sua segunda dose, não deixe de tomar a sua dose de reforço, principalmente, Márcio, porque nós estamos aí já entrando nesse período né, de férias, período de viagem, e a população ela acaba se deslocando do município para outros lugares, e em muitos lugares há necessidade da apresentação, inclusive do esquema vacinal completo, Márcio. Então, não há como na última hora você aplicar, existe um momento, inclusive, né, esse tempo da eficácia da vacina. Então, assim, peço encarecidamente à população que se desloque até a base do Covid, a equipe está lá pronta para atender. Secretário, essa atividade de amanhã, isso rolar até mais prolongado. Quanto ao trânsito, alguma preocupação? Tranquilo? É, Márcio, como é um grupo, né, já que é um grupo remanescente que nós já estamos chamando há bastante tempo, é, o número de pessoas não é um número tão grande quanto nas segundas doses, né, para aqueles grupos Alvos. Então, de qualquer forma, tudo ali será organizado, de forma que a população seja atendida, bem atendida, evitando, inclusive, é, o desconforto, que, como aconteceu em algumas outras situações, de dar né, é, um volume grande de pessoas, um tempo muito longo para a espera da sua dose de vacina. Então, assim, experiências passadas nos fazem né, modificar aí o método de trabalho para que as pessoas tenham um momento agradável, inclusive, para receber a sua dose de vacina. Outras vacinas, tirando a vacinação contra a Covid-19... E outras vacinas? Todas as outras vacinas a população deve procurar na sua unidade de saúde de referência, né? porque inclusive precisa apresentar a sua carteirinha de vacina para crianças e adolescentes. A carteira é exigida também naquele momento, porque precisa inclusive da observação dos técnicos das salas de vacina para verificar se o esquema vacinal ali, né? está completo, qual é a próxima data e essa anotação inclusive é feita na carteira de vacina. Então, Todas as demais vacinas, inclusive da H1N1, que é a vacina contra a gripe, devem ser procuradas na sua unidade de saúde de referência. Márcio. E também qualquer informação que precise, as unidades estão prontas para receber e sanar essas dúvidas. Muito obrigado mais uma vez, à secretária doutora Simone Gondo, aqui do município de Rio-Negrense, atualizando as informações quanto ao covato COVID-19 e outras vacinas à disposição, então, da comunidade Rio-Negrense. É Remix no ar, com o apoio de SICOB, que de Norte, temos o apoio também de Papatudo, Papando Sempre aos Melhores, Preços, Nobre Ofício e Clínica Odontológica Romanha, na rua doutora Ovando Dalmaral, número 100, a um minuto do centro de Rio-Negro, a um minuto da matriz da Igreja Bom Jesus.